acho que uma história que mudou a minha vida é uma história de, de, não só de superação, mas é como se eu fosse um segundo nascimento mesmo. Eu tinha de 12 para 13 anos de idade, eu moro, morava com os meus avós, fui criado pelos meus avós desde os meus 3 anos de idade, e eu estava voltando da casa da minha mãe, estava passando o final de semana na casa da minha mãe, e eu me encontrei com meu avô, com quem que era meu pai de criação. Pra ele me buscar, pra me buscar no ponto final, alguma coisa assim. A gente voltar pra casa. Ok. Antes da gente voltar pra casa, entrar dentro do carro, meu avô pediu pra que a gente fosse ao banco. Vamos ali no banco comigo, resolveu um o negócio, tá? Vamos ao banco. Eu não cheguei a entrar no banco, porque naquela época tinha aquele negócio chato de não poder falar no telefone dentro do banco. Não sei se isso acontece. Mas... Eu tive que ficar do lado de fora porque estava atendendo a ligação da minha avó Minha avó foi lá dentro foi resolver alguma coisinha do banco Quando eu ia entrar pra ver o que ele estava fazendo, ele já estava saindo Então eu não vi o que aconteceu Não vi o que ele fez, não vi o que ele pegou, não vi nada E... ok Saímos do banco, paramos numa esquina, bebemos uma garrafinha de Coca-Cola Entramos no carro, fomos embora A uns 100 metros de onde a gente estava Nós fomos abordados Por dois caras numa moto <risos> Que irônico, né? E um uh, dele sacou uma arma, apontou para a cara do meu avô e pediu a ele todo o dinheiro que ele tinha. Tinha uma, uma arma apontada para o rosto do meu avô. Foi, o cara estava com muita raiva, com muita pressa, não era um assalto. E ele pediu o dinheiro ao meu avô. E meu avô não deu. Meu avô era um ex-militar. Fora da função já há mais de 20 anos. E meu avô disse que não tinha nada. Não tinha nada com ele. Não tem nada comigo aqui. Não tem nada comigo. Então ele apontou a arma pra minha cara. Ele falou, se você não dá o dinheiro, eu vou te dar um tiro na cara do teu filho. E meu avô não me entregou nada. Até aquele momento eu achava que realmente meu avô não estava com nada. E então aconteceu e três tiros foram disparados. Um que pegou no relógio do meu avô, desintegrou o relógio do meu avô em mil pedaços um outro que foi de raspão na mão dele e um que seria pra mim, que ele tomou no meu lugar, que foi o tiro que matou ele o tiro que perfurou as veias do coração e o pulmão dele os caras foram embora não levaram absolutamente nada e foram embora, eu desci do carro, meu avô também, eu tava cheio de sangue nas mãos, eu só via sangue nas minhas mãos eu tava desesperado, eu nunca tinha passado por uma situação parecida com essa nunca, nunca, nunca, nunca. e uh, eu não sabia o que falar eu olhei pro meu avô e ele me disse, eu vou morrer e essas foram as últimas palavras dele, ele caiu no chão e eu fui pegar ele pra ver se Sei lá, se, eu ficar, se ficar perto dele Ia ajudar alguma coisa Foi o que eu fiz Então eu fiquei lá Com meu avô no meu colo Esperando alguém ajudar Com uma cabine de polícia A 100 metros da gente também Menos de 100 metros, menos de 100 metros Era na esquina da rua E o mundo inteiro olhando pra gente aquela altura do campeonato Todo o trânsito já tava parado Já tava todo mundo... Parado, olhando, saíram dos ônibus com câmera na mão, todo mundo olhando, todo mundo em volta, todo mundo vendo meu avô agonizando no chão e eu desesperado. Mas ninguém fazia nada, absolutamente nada. Até que uma pessoa apareceu e resolveu tirar o meu avô do chão e colocar ele dentro do carro. E ia levar o meu avô até o hospital. Porque quando a polícia chegou, parou o carro... Falou, não, deixa ele aqui. Não vamos levar ele ao hospital, deixa ele aqui. E aí eu entrei em contato, peguei o telefone do meu avô, entrei em contato com meu padrinho e com meu pai para contar para eles o que tinha acontecido. E depois que meu padrinho chegou, chegou meu pai, chegou a minha avó, chegaram todos os parentes e eu não lembro de mais nada depois disso. Simplesmente deletei da minha mente tudo o que aconteceu depois daquele dia, até o momento que eu estava em casa, sentado, com os meus amigos, perto de mim, simplesmente tomando conta de mim. Aquele com certeza foi o pior dia da minha vida. Acho que vai ser difícil superar aquilo. Mas também foi um turning point pra mim. Foi uma... Foi nascer de novo. Basicamente, foi nascer de novo. Eu nunca mais vi as coisas da mesma forma. Tudo que eu aprendi dali em diante, eu não aprenderei em mais lugar nenhum, com livro nenhum, com ninguém. E eu acho que, no final das contas, a morte do meu avô não foi em vão. E é isso que me consola todos os dias. Saber que, apesar do meu avô ter morrido na mão da violência, de que nada tenha sido feito depois disso, porque os caras ficaram imunes, livres. Enfim, eu pude me tornar alguém melhor. Alguém que, apesar de saber de toda essa violência que o nosso país sofre, vive, sabe que o jeito para se cuidar disso não é pagando fogo com fogo, não é trocando chumbo cruzado. E. Seis anos se passaram, sete anos agora, e eu continuo aprendendo com meu avô. Acho que ninguém mais vai me ensinar mais do que meu avô me ensinou em toda a minha vida, antes e depois da morte. O cara era meu pai mesmo, me criou desde pequeno, assumiu uma paternidade, ele era, ele era o meu melhor amigo. sempre tive problema em escola, sempre fui muito desajustado, não, não tinha um grupinho fixo. Não era muito cheio de amigos, nunca foi muito rodeado de amigos. Mas eu sempre tive meu avô. E apesar de ter muita gente na família que sente falta do meu avô, que precisava do meu avô, eu acho que eu sou a pessoa que mais sente falta dele. Porque ele não era só meu avô. Ele era meu pai, ele era meu melhor amigo, ele era meu companheiro. E ter perdido ele daquela forma ter visto ele partir daquela forma, me matou um pouco com ele. E eu tenho problemas com depressão, com ansiedade, e sempre que eu tenho uma recaída, eu me seguro naquele momento em que eu podia ter levado um tiro na cara e não levei porque o meu avô deu a vida dele para salvar a minha. Então eu acho que o mínimo que eu posso fazer por ele... É não jogar a minha vida fora, porque senão eu estaria jogando duas vidas fora. E aquilo mudou a minha vida pra sempre. E vai continuar mudando. Tudo que eu aprender, eu vou continuar aprendendo por causa dele. Tudo que eu sou hoje, tudo que eu tenho, eu devo a ele. E eu não vou desperdiçar minha vida em, em memória dele. Não só em memória, não só por ele, mas também pelo que eu me tornei, pelo que eu sou. Ele era tudo para mim. Tudo. Sinto falta dele. O tempo todo.